Deus te leva a um lugar para poder te levar para outro maior ainda. Havia uma mulher chamada Sara. Todo mundo dizia que ela não podia ter filho. Como isso poderia acontecer? mas quando é tempo, e até o momento, As leis naturais não se aplicam. God não obey the lei Deus não, I said God doesn't obey the Deus não obedece as leis Deus não obedece as leis Você tem chorado, chorado to to Eu vim te anunciar Este é o teu tempo